Eu não tenho palavras, eu para mim eu ganhei a medalha de ouro, trabalhei muito durante estes anos para estar numa competição de brão e chegar aqui hoje, se é décimo, eu estou sem palavras, eu não sei eu é como é que se, se ganhasse a medalha de ouro, estou super contente, super feliz. Só tenho que agradecer a todos os portugueses durante o percurso, apoiaram-me imenso, e aquelas pessoas que estão comigo no dia-a-dia, -dia, que sempre acreditaram em mim, a minha família que está longe, os meus pais, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, a minha filhota, estou longe deles, mas hoje... Acho que eles sentiram que estou uh, super feliz e eles hoje vão compreender o porquê das vezes de tanta ausência. Estou super feliz. Sim, uh, é uma corrida de campeonatos, eu sabia que estava muito bem. Uh, Queria por tudo entrar na preparação olímpica, foi o querer, foi o acreditar, quarta-feira fui aos 10 mil metros, fiquei em décimo segundo, uh, ou okay quem me criticasse, mas eu ainda me deu mais força porque uh, eu estou no atletismo, sempre tive da mesma maneira. Sempre fui trabalhador, sempre fui honesto comigo mesmo e sempre fui honesto com os meus adversários e hoje, uh, dia 17 de Agosto de 2014, tive essa recompensa. Era hoje, tinha que ser hoje, uh, tinha que ser hoje, uh, ou tinha que ser na quarta, porque se não fosse, nunca mais voltaria a ter hipótese. E então, estive uh, tranquilo, sempre, posso dizer que fiz a maratona super confortável, respeitei o meu corpo, e isso foi o fundamental. Quero agradecer ao Sr. Amando que tem feito um papel extraordinário, respeitei-o e o corpo também me respeitou, como é óbvio.